Há alguns dias atrás eu fiz uma enquete na comunidade do canal aqui no YouTube com três possíveis vídeos de performances individuais históricas, e as opções eram 60 pontos de Clay Thompson em apenas 29 minutos e 11 dribles, dizem A estreia de Derrick Rose nos playoffs Bulls vs Celtics jogo 1 da primeira rodada de 2009 James Wardy e seu triple-double único da carreira no jogo 7 das finais de 88 Vocês estão vendo que com 66% venceu o jogo de 60 pontos e 11 dribles do Klay Thompson. Então, esse é o vídeo de hoje. Aliás, dando agora os devidos créditos, eu não tirei essa ideia da minha cabeça. E sim, desse comentário do João Marcelo Brito, no vídeo da estreia do Karim Abdul-Jabbar, Vavo faz um verdade ou mito dos 60 pontos do Klay com 11 dribles. Naquele vídeo eu pedi sugestões de vocês. Viram como eu levo a sério quando eu peço sugestões de vídeos pra vocês? Bom, vamos ao jogo, então, do vídeo de hoje. Primeiro, o contexto. O dia era 5 de dezembro de 2016, primeira temporada de Kevin Durant no Golden State Warriors, e o time tentando, de uma vez por todas, superar aquela virada sofrida nas finais do ano anterior, na verdade, daquele mesmo ano de 2016, para o Cleveland Cavaliers do LeBron James. Diga-se de passagem, o time conseguiria superar com dois títulos seguidos a partir dessa temporada do jogo em questão. E agora, que história é essa de 60 pontos com apenas 11 dribles? Isso foi muito noticiado na época, que o Clay Thompson ele era tão, mas tão catch and shooter que ele não precisava nem driblar para fazer os seus pontos na partida. Vejam as primeiras duas linhas desse parágrafo retirado do artigo da SB Nation. Abre aspas. O que é mais incrível é o quão rápido Thompson pontuou com a bola nas suas mãos o armador dos Warriors tocou na bola 52 vezes e quicou apenas 11 vezes a bola o jogo inteiro. Fecha aspas. Vamos ser sinceros, eu meio que nunca engoli essa história. Eu sempre achei que tinha alguma coisa estranha, porque 11 dribles, mesmo para o Clay Thompson, é muito pouco para se dar em uma partida. Se ele puxar um contra-ataque, ele já vai chegar muito perto de 11 dribles. Ou se ele quicar uma vez a bola em 12 ataques diferentes, ele já passaria de 11 dribles. A não ser que... Esses dribles não fossem durante o jogo inteiro, e sim em apenas momentos que o Clay Thompson fizesse esses 60 pontos. Ainda parece improvável, mas é mais aceitável. E aí, o que vocês acham? Verdade ou mito esse jogo de 60 pontos e 11 dribles apenas de Clay Thompson em 29 minutos? Vamos lá então com as imagens, nós veremos se é verdade, se é mentira, se é meia verdade, se é o primeiro caso, se é o segundo caso que eu falei. Vamos lá para as imagens de Indiana Pacers e Golden State Warriors, início da temporada 16-17, Clay Thompson com 60 pontos em 29 minutos e quicando a bola apenas 11 vezes. Vamos para as escalações iniciais, primeiramente do Indiana Pacers, Jeff Teague e Monty Ellis os armadores, Thaddeus Young e Paul George nas alas e o pivô Miles Turner. Warriors, os Splash Brothers são os armadores, Draymond Green e Kevin Durant os alas e Zaza Pachulia o pivô. Bola ao alto, ela fica com o time do Indiana Pacers e vamos agora desvendar o jogo de 60 pontos e apenas 11 dribles de Clay Thompson, verdade ou mito? Primeiro ataque dos Warriors, Clay Thompson recebe de KD e devolve para Draymond Green sem driblar, a contagem segue em zero. Não se preocupem, eu não vou mostrar todas as vezes que o Klay Thompson toca na bola na partida, foi só para vocês entenderem. <risos> Draymond Green passa para Clay Thompson que arremessa e faz os seus primeiros 3 pontos na partida, 5x0 Warriors. Durant passa para Clay, que quica duas vezes, abre para Zaza, que devolve para Durant, que faz a sexta. Então põe aí dois dribles na conta. Green para Durant, para Clay Thompson, ele quica a bola três vezes, passa para Dre, recebe de volta no corner e faz a longa cesta de dois pontos. Cinco pontos e cinco dribles para ele. Curry arma o ataque, passa para Clay, que quica uma vez, arremessa e erra. Seis dribles. Zaza dá o tapinha para Green, que passa para Clay, ele quica uma vez e vai para a bandeja. 7 dribles e 7 pontos. Zaza pachulha no pivô, ele vê a passagem de Clay Thompson, mais 2 pontos sem driblar. 9 pontos para Clay. Draymond Green para Clay Thompson, que quica duas vezes e faz o arremesso. 11 pontos e já 9 dribles no jogo. Curry para Clay, que quica duas vezes, faz a infiltração e finaliza com a bandeja. 13 pontos e 11 dribles. Bom, então nesse momento a gente já vê que não são apenas 11 dribles que ele deu durante o jogo inteiro, possivelmente quando se referem a 60 pontos em 11 dribles, estão contando apenas os dribles que ele deu para fazer aqueles arremessos que levaram ele a fazer os 60 pontos na partida, claramente um erro de comunicação, que nem a gente viu lá no, naquele parágrafo da matéria do artigo do SB Nation que eu mostrei. Então devido a isso, eu vou fazer a recontagem dos dribles, a partir de agora vou atualizar o número que estava na tela, eu vou contar apenas os dribles que ele dá entre receber a bola e o momento que ele faz o arremesso. Vamos ver então se desse jeito fica em 11 mesmo até o término da partida. Nesse novo critério, a contagem despenca para 5, ainda é bastante para apenas um quarto de jogo, mas vamos seguir. E o lado bom é que agora o vídeo vai ficar mais curto, né? A próxima cesta de Clay Thompson vem lá do arremesso errado de Paul George, Curry pega o rebote e faz o longo passe para Clay, que completa a bandeja reversa, sem quicar, 15 pontos em 5 dribles. Mais um passe longo de Curry para Thompson, mais uma bandeja sem quicar. 17 pontos para Clay e seguimos em 5 dribles. Após esse lance, Clay vai para o banco, onde ficaria até o final do primeiro quarto. Relembrando então, em apenas 5 dribles, segundo o novo critério, 17 pontos. Segundo quarto, Clay de volta ao jogo na marca de 9 minutos e 10 para o fim desse período, 17 pontos, chutando 8 de 12 nos arremessos. David West, o Ring Chaser, passa para Clay Thompson, que infiltra e faz mais uma bandeja sem driblar, 19 pontos em 5 dribles. Durant passa para Clay Thompson, que quica 3 vezes e arremessa na cara de Miles Turner, 21 pontos e 8 dribles. Teoricamente, ele só pode dar mais 3 dribles até completar os seus 60 pontos. Patrick McCaw arremessa de 3. David West dá o um tapinha no rebote para Durant, bola para Clay Thompson, 24 pontos em 8 dribles. Draymond Green rouba a bola de Monte Ellis, puxa o contra-ataque, passa para Clay Thompson, que quica a bola uma vez e acerta o arremesso de 3 pontos, 27 pontos em agora 9 dribles. Sean Livingston com a bola, ele passa para Clay Thompson, que, mesmo bem marcado por Monte Ellis, acerta o arremesso sem driblar. 30 pontos, segue com 9 dribles. Bom, aqui Clay Thompson recebe a bola, puxa o contra-ataque, quica a bola 5 vezes e sofre a falta no momento da finalização. Ele vai acertar os dois lances livres e os dribles foram fundamentais para esses dois pontos. Contudo, eu não vou colocar na conta, senão já vai estourar os 11 dribles primeiramente. Vou seguir então com aquele critério, apenas dribles entre o passe e o arremesso certeiro. E Godala para Durant, Durant para Clay Thompson dentro do garrafão, 34 pontos ainda em 9 dribles. Faltando 44 segundos, Clay Thompson acerta 3 lances livres após sofrer falta em um arremesso de 3 pontos. Nesse momento, os Warriors venciam o jogo por 29 pontos de vantagem e Klay Thompson chegava a 37 pontos, 20 só no segundo quarto. E ainda deu tempo para mais uma cesta de 3 pontos de Klay Thompson sem driblar após receber passe de Steph Curry, então Klay fechou o primeiro tempo com 40 pontos em 9 dribles. Veja uma entrevista de Clay Thompson antes de ir para o vestiário. O GC mostra 17 pontos no primeiro quarto, 23 pontos no segundo quarto. O placar, nesse momento, 80 a 50 para o time da Califórnia. Pode parecer promissor, porém, nos 20 pontos que ele vai marcar no terceiro quarto, ele só poderá quicar a bola duas vezes para os 60 pontos em 11 dribles não virar um mito. E aí, será que ele consegue ou não consegue? Terceiro, quarto, fundo bola, passe de Kirby para Clay Thompson que chega a 42 pontos seguindo com 9 dribles. Mais um momento genial de Zaza Pachulia, ele vê Clay Thompson e faz o passe picado para a finalização de Clay sem quicar, 44 pontos no jogo. KD cobra o lateral para Clay que quica uma vez na altura do lance livre e vai para a bandeja, 46 pontos agora em 10 dribles. E Clay Thompson só pode driblar mais uma vez nos próximos 14 pontos para a história dos 11 dribles não virar mito. A boa notícia, entre aspas, é que os 5 pontos seguintes de Clay Thompson foram em lances livres. Para isso, ele não precisou gastar nenhum drible, obviamente, usando o nosso critério estabelecido no início do vídeo. 51 pontos para Clay, que segue com 10 dribles. Na sequência, nesse rebote do lance livre desperdiçado pelo próprio Clay, Zaza Pachulia ficou com a bola e fez esse passe picado de costas para clay arremessar. Até pode ter parecido que foi o Clay Thompson que quicou a bola, mas não. Méritos para Zaza Pachulia, que é um gênio. 54 pontos para Clay Thompson, ainda com 10 dribles. Curry de mão esquerda para Clay que quica a bola uma vez em busca de um melhor posicionamento e acerta o arremesso de 3 pontos, 57 pontos e, enfim, 11 dribles. Isso significa que nos últimos 3 pontos que Clay Thompson marcará, ele não pode quicar a bola nenhuma vez mais. Vejam a lista até aquele momento dos jogadores com mais partidas de 50 pontos com a camisa dos Warriors. E aí dá para alcançar o primeiro lugar? Kkkkkk e Godala vê Klay Thompson se posicionando no corner, faz o passe e Clay conecta mais um arremesso sem quicar. 60 pontos para o Shooting Guard do Golden State Warriors e confirmado, apenas 11 dribles foram necessários para que Clay Thompson anotasse 60 pontos na partida. E com 38 pontos de vantagem, Klay Thompson então saiu do jogo e não voltou mais a pisar na quadra, não voltou para o jogo nem no final do terceiro quarto e nem no quarto quarto. Então, é verdade que Clay Thompson fez 60 pontos dando apenas 11 dribles? Verdade é. A questão é como isso é <risos> comunicado, né? O que, que 60 pontos em, onde, em 11 dribles quer dizer? Não são 11 dribles na partida, e sim 11 dribles necessários para ele fazer os arremessos que fizeram com que ele chegasse a 60 pontos na partida. Não sei. Verdade ou mito? É uma verdade, mas é uma verdade contada de uma forma meio estranha. Minha última observação é... Se por um acaso o Clay Thompson jogasse os 48 minutos dessa partida jogando nesse ritmo... Ele acabaria o jogo com 99 pontos. Will Chamberlain, no seu famoso jogo de 100 pontos, ele atuou os 48 minutos. Ou seja, Clay Thompson, nesse jogo, pontuou praticamente no mesmo ritmo que o Will Chamberlain pontuou no famoso jogo de 100 pontos. É claro que, nesse caso, o Clay Thompson não ficou tanto tempo na quadra. Outros tempos, né, minha gente? Ninguém aguenta mais 48 minutos em quadra nessa NBA moderna. Estão aí todas as lesões para provar. Valeu, então, quem assistiu esse vídeo. Não sei se eu derrubei um, um, um mito, não sei se é verdade, eu acho que tá no meio do caminho. É verdade, só tem que ser comunicado do jeito certo. Às vezes a informação foi meio telefone sem fio e quando foi publicada, ela foi publicada de uma forma meio estranha. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo.